o que geralmente acontece a gente quer ficar 180 e aí o pé faz assim aí a gente vai pro centro e não consegue ficar em pé né? aqui primeiro nesta aqui a linha aqui a linha, aqui a linha desde que ative a musculatura não adianta ficar numa primeirinha aqui eu ser é honesta uma né? primeirinha aqui, mas não ativou nada né? então a gente vai lá, Fechada tá? Então, aqui, desde que essa borda estela faça isso aqui, ó, como se quisesse fazer isso com o pé. É isso, dá esse arco do pé no chão e ativa aqui. Agora, abre a primeira, faz a mesma coisa, dá um piezinho e segura aqui, ó. segura lá atrás. E agora vem puxando. Puxa mesmo. Aí. Sentiu? Dá uma batidinha aqui É isso. Tá? Aí a gente fica firme. Aí a gente fica firme. Tá? Nada de... Essa história de não... não prender glúteo, não, não forçar, não contrair glúteo para fazer primeira posição. Vai tirar a força de onde? Se existe o trocanter que é agarrado no glúteo médico, é o que faz a rotação externa, não vai fazer nunca. Então, né? Vamos. Precisa dessa, dessa ativação. Mas cada um tem uma rotação. Então a gente respeita essa rotação, mas com a musculatura rotadora.